Aí de encontro com a mamãe de novo, né, mamãe? A mochinha, ela tá me. <risos> ela vai ficar nervosa agora ah, aqui e pegar os curiosos. Não, essa que é a parte boa, porque aí a hora você ganha a confiança dela. É. é. Quase 20 minutos. <risos> vem, agora vamos comer. Vem. Hum, <risos> é normal. Ela vai, dar, ela vai fazer um. Bom, um showzinho nela né? aí. É. Vem. Vem. pegar o que foi? <risos> tá. aqui ali. Só Tá aqui, né? Ah. Ah, tá sete. Tá tudo aqui. Aí, <risos> entra. olha lá os malinhos lá, tá vendo olha lá, todos eles. Ah, a cadeirinha que dá trabalho agora, hein? Oh meu, Deus. Ah, meu Deus! Primeiro eu vou tirar de chorão aqui. E vou alcançar ele, né? Ah, meu marido, nascer ontem não. Não, ontem. Esse aqui ir já ir tá com 15, mais de 15 dias. Tá, já tem quase mês lá. Aí, é ver? É Machinho. Macho. macho chorão por cima. Macho. Nunca foi macho, não. Tem a Jorgeana aí, o pai, a bunda e Agora esse aqui tá mais alto, hein? Esse aí vai ser mais difícil. Tá vendo, gente? É, tá ah, olha quer ficar baixo. É. Ai, que lindo! Vai. Fêmea. Fêmea! Essa Fêmea. tá cara de brava! A é. tá carinha com <risos> o ah. Nossa, agora vai.. Essa foi medalha ali, Não consigo, não <risos> aí, que lindo, felinha, velinha, velho, macho? Já deu dois, dois casais! É! E gordinho tá. Olha! Então tem quatro aí, né? Tem é! Falta três! Tem um cabo aqui pra gente emendar aí se tiver. Ah, vou vender agora! Já tá disse muito mas... Não Uma gracinha. <risos> não. Vai lá, vai tá, estar tá. correndo de sono, né? Parece que não dorme. Ah. Mas Essa tem é cara Baquinha. bonita. <risos> cara de prafa. Essa é a fêmea? até pegar puxar um rodo, hein? Ui! Ótimo! É macho é de, de novo? Eita, que... é, agora... Acabou Entregou. Ah, deixa eu conferir se só tem certo Mas né? nem lembrei desse testar, né? É, conta tá novo é que essas mulheres são tudo ruim de conta Ah, ah, meu, ah, Deus ah <risos> oh, meu Deus do céu Não, só ficou duas notas de cem lá Mas não vou buscar não ah? Ah, meu Deus. Ah, Só mais um Mais um resgate aí pra ir pra Pra paz, né? Afinal de contas, são mais de 300 mil seguidores no Brasil e no mundo. Vai ver isso aqui. Isso aqui é no shopping Goiabeiras, aqui em Cuiabá. Pessoal, de segurança, bombeiro, segurança. As mulheres que trabalham aqui na frente da qualquer é? Multi -forte segurança. Que é essa São seguranças do coração bom, assim como vocês tá vivem. Polícia do coração bom. Tá aqui mais um resgate. Já tem mais de 15 dias, você viu os olhinhos abertos. E só tá lindo, só estão lindos assim, porque esse pessoal que está aqui, dá uma filmada assim, A geral deles aí. Bombeiro, pessoal de segurança, as mulheres da Multiforce Segurança, a minha amiga Vitória da Oakley Óticas que me pediu esse apoio aqui, me mandou um videozinho hoje. E nós estamos levando eles. Vamos levar agora para um lar. Só que vocês viram, são lindos, filhote porte pequeno, cãezinhos para apartamento. Quem não quer adotar? Hã? Vem comigo. Vida que segue. Obrigado, pessoal. Oi, <risos> <risos> é. É. É. E aí Aí, agora que ela é, o Que ela viu que aí É, não a perna Vamos lá ah, Deus. Não com ela. A ela tá ser castrada Sim Lá tem outra pequena Castrada, eu já não vou ter que... A, o meu cachorro pegou a ó, ah. oh, oh. <risos> E ele é uma Vai pagar uma calça jeans. Vai morder o senhor! Rascou a calça! Vai pagar uma calça jeans! Se ferrou. Ó, agora eu vou entrar aqui! Eu vou pegar uma pega Hã? Vou pegar uma pega pra mim. Não, você adota meu número então. Ah, não pode tá pegar agora não? Não, está com a mão. Ah, é? É com uhum. 45 dias. Ah, tá pode Não, 40 dias eu posso pegar. Tá. Ah. Agora entra lá. Vai. Vai. Aí, ó. Precisava me morder? Você vê como que tá lindona aqui. Precisava morder a polícia, rapaz? Tu respeita a polícia? Não, vacilou, ah, viu? Que? não, pegou sua calça. Ah, Mas se tivesse pegado o resto também, eu já estou vacinado até 2050. Já tomei tanta vacina que não tem mais o que enfiar a goia. Aí, amigos, olha a, a farinhazinha. Assim aqui. Sete. São quatro machinhos. Olha isso esse aqui? Um machinho, ó. Forte e pequeno. Você viu o tamanho da mãezinha, né? Aqui, ó. Feminha. São quatro machinhos. E três femininas, linda, linda, linda, porte pequeno, já estão com os olhos abertos, então provavelmente tem seus 20 dias. Daqui 15 dias eu já posso doar. Já tem uma feminina doada, do segurança lá do shopping, que é a feminina. A mãezinha, a menina lá da segurança, já vai adotar, vou entregar a castrada para ela. A Agropev me deu um pacote de ração, a Agropebra Grande, o Marlon, meu amigo, está sempre me apoiando aí na causa tá vai da lá por 15 dias para cuidar dessa galerinha junto comigo, que eu vou estar por aqui também me apoiando. É a veterinária, a doutora Andréa Janarino. Vé, é da Integral Pet. Aqui, onde eu estou? Fica em frente, no trevo do bairro de Santa Rosa, quase em frente ao Big Lar. Tá, Integral Pet. Aí, ele encontro com a mamãe de novo, né mamãe? Aqui o filhocinho maior. Para a mamãe, rapaz. Todo mundo mamando. わあわあわあわあわあわあわあわあはい、ま、ない。ない。走っ<笑><笑> <Nove> <csust dulu> Que tá uma aquela estou... ah, que é estava e está muito lá. Senhor também -não... Mas a de passar. a de Deus, da vida das crianças, da vida dos seus filhos. De Isso é ser uma família, o pai, o a presença do Senhor. Tem muitos por aí que um conjetado, é eu não queria ai às vezes aqui um na... pouquinho fora do, ele tá querendo voltar lá, tá vendo? A situação aqui é o seguinte, ó uma fêmea da raça Pitbull essa raça ela nunca vai aceitar outro cão perto dela, ela vai matar porque tem um macho e uma fêmea ela não mexeu com o macho, ela matou a fêmea provavelmente a fêmea começou a entrar no cio ela matou a fêmea com o ciúme do macho que está lá nós seres humanos jamais vamos atacar porque é a raça mais dócil que existe é essa aqui de todos para quem não sabe o mais bravo é o Pinch, viu? <risos> tá, então nós vamos ter que tirar ela daqui agora retirar a cadela que ela matou e ela pode retornar pra lá o dono sem saber foi retirar o corpo ela atacou o dono porque foi retirar dela o corpo do animal que ela matou aí nós vamos tirar ela daqui agora até retirar o corpo de lá tá certo dando um apoio aqui para os meus amigos da polícia militar instituição essa que eu fiquei 30 anos graças a Deus tenho muito orgulho disso tá certo? Terceira essa parceira de longa data <risos> tá certo? Agora nós vamos retirar aquele corpo lá e depois nós voltamos pra lá Vamos lá, vem cá, vem vamos passar um pouquinho. Vem. Tá com medo rapaz? É. Vou fazer o ponto, fazer o ponto, lá. Uh -huh. Aí tá bom, vou. Solta ela aqui, dentro. É que se eu entrar lá, lá ela me ataca. Aqui então. Vem cá, vem, vamos de novo. Você arrumava um cabo de vassoura. Vamos de novo, vem. Espera. Aí colocava no. Espera. vai atrás para ver se o outro está aí. A gente vai ter animado, claro, lá não vai fazer nada. Mas o outro está aí? O outro está aí, o outro cachorro? Não, tem, tem outro. Hã? Tem mais outro cachorro. Serviço finalizado. É, Vou filmar, ele tá então. bem machucado mesmo. Tá, né? Cuidado, porque, meu Deus, porque é medo deles. A é engraçado que até ele que tá machucado agora, ele está avançando. Ele tá é? filhote de butuerrier aquele lá que é macho não aceitou ele ó, que é macho também e tava machucando muito ele então nós vamos simplesmente resgatar ele nessa casa a vizinha aqui vai cuidar e posteriormente nós o dono chegando, que viajaram né? pelo jeito viajaram e deixou ele só aqui mas é um conselho para os donos, quando voltarem dois machos juntos, são alfa e eles não se aceitam são alfa, vamos ver se ele cabe aqui se couber não se aqui ó não vai, não vai. Não vai, vai. ele é gordinho. Ah, Vamos ter por cima mesmo, né? Tem que ficar tomando cuidado com esse aqui. Ele é bem bravo, ele é avança mesmo. Pega a gente a escada aqui. Ah, aqui nesse cantinho vai cabelo, vai. Aqui, filha. Não vai, é do mesmo tamanho. Ele é gordinho. Ele ele é de... Não vai. tem problema, então, passar por pegar cima, escada. tá? Não, né? oh, Ó, cuidado, vai pra lá. Vai, vai. Eu vou entregar ele para você aqui. Tá. tá. Opa, opa, opa. Seu Deus está de olho do lado de cá, para o seu lado de cá. Não, ele não vai, né? Não, ele não vai, ele é filhote. Ah, não quis subir não. Vou, te, vou te deixar ele aí. Prontinho. Pede. Pede. Tá. Agora, agora eu vou tentar sobreviver. <risos> Meu Deus do céu. Olha aqui Muito machucado Corte né? Sanguentado É um cãozinho de raça Mas é dos machos, macho é macho Eles não vão aceitar Com facilidade então, Vamos avisar o cãozinho quando chegar não deixar os dois massa alta junto. Vai estar aqui na vizinha sendo cuidado. Vai deixar o nosso preso. Então, ele já Fecha esse portal aqui para ele não sair. Aí os o nosso fica desse Eu vou deixar ali. o antibiótico agora aqui que eu tenho no carro ali. Aham. Já dá esse antibiótico para ele para esse, esse ferimento. Tá, tá bom? Aham. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com a minha amiga Neide. Neide Neide é a vizinha. Vai cuidar ele, vai dar um antibiótico, esse machucado. Quando o dono chegar, vai ter ciência que está aqui. Não é furto e é legal. Quando você vê uma situação dessa na residência e tiver dúvida se pode invadir, pode invadir para salvar o animalzinho. É lei, é legal. Você vai estar agindo corretamente. Tá bom? Grande abraço, bom figado a todos.